Pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel BM falando. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês rápido. Eu tô aqui na no site da Forçage, tá? Muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui um ID para aqueles que acham que no projeto você não pode entrar sem você, você tem que indicar pessoas, só ganha se indicar pessoas. Isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos dar uma olhada nesse ID, tá? Olha só que interessante esse ID. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, entrou. Quantos indicados aqui? Olha só, zero. Zero indicados. Quanto que a pessoa já ganhou? 9.660 dólares. Ok? É claro que à medida que ela foi recebendo os derramamentos e os lucros, ela foi abrindo as próximas casinhas, mas isso não é indicação, isso é usando os lucros de uma forma estratégica para abrir as próximas casas e recebendo os derramamentos e ciclando é possível você trabalhar aliás é possível você entrar na forçagem sem indicar uma viva alma uma pessoa ninguém ninguém ok zero indicados tá então é muito simples já eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de uma pessoa que indica para uma pessoa que não indica essa que não indicou e ganhou 9.660 dólares isso aí já é bastante em reais Agora eu vou dar um logout aqui e vou mostrar para vocês uma pessoa que indicou, tá bom? Vou pegar um ID qualquer aqui e essa pessoa aqui indicou nove pessoas, tá? Nove pessoas ela indicou aí conseguiu também receber bastante derramamento, mas... E ela ganhou já 59 mil, ok? Então é possível sim você vir para a forçagem e receber derramamento e ganhar também, ok? Fica aqui um vídeo rápido, até o próximo vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, veja na descrição desse vídeo o link do nosso grupo, entra, temos uma estratégia lá dentro da nossa equipe para ajudar você. Um abraço, tchau, tchau.